Não rodou a terceira caixa. Também estamos então, aguardando. Não, não rodou. Tá quieto. Então, nós vamos para a segunda caixa. Esse ele rodou. O continua rodando. Porque essa caixa é a caixa que tem dois palitos. Deixa eu abrir de não é de um abre a combo. Essa é a que tem dois palitos. E nós vamos continuar ali até chegar a última caixa.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 porque porque é a caixa que está procurando então é ele aí. reagiu nela é porque é ela aí. são quatro palitos agora nós vamos para outra caixa vamos ver se ele reage nessa está tão forte que está quase indo na cabeça, estou vendo nada, não um calmo, tá quieto Vamos pra outra. Tá bem, não veio aquilo, tá quieto. Vamos na última. Reagindo para rodar, tá quieto. Então, agora nós vamos a última caixa. A quinta. Tá. É tá número 5. Né? Agora, Bendo, você só gira na caixa que tem cinco palitos. Então, vamos cortando. Primeira caixa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 tô com a mais ou menos com 15 ou 17 centímetros de corrente só uma média de 5 8 centímetros da caixa agora quando eu estico ela então ele ele tem mais dificuldade ó. ele tem mais dificuldade aqui para girar, do que quando ele tem quando jogar mais curto. só que se você deixar ali para lá, também ele faz uma volta grande Lembrar o pessoal aí que tiver interesse nesse produto aí, a descrição tá aí embaixo do vídeo. E lembrar o pessoal não esquecer do like, dar uma força aí pro canal crescer. E lembrando o pessoal aí também que logo nós temos aí o sorteio, o sorteio tá chegando perto aí. E uma boa tarde no próximo